Um dos grandes desafios para combater a violência de gênero é fazer com que as vítimas consigam denunciar seus agressores. Dados indicam que 90% dos casos no país não são denunciados. É, portanto, para resgatar a segurança das mulheres que propomos a Delegacia da Mulher. Nosso interesse é assegurar tranquilidade e proteção à população feminina vítima de violência doméstica, seja ela física ou psicológica. Reverter é esta realidade é urgente e possível. Mas para isso é necessário votar nas pessoas certas. Sem ferir, sabendo que é